A liderança transacional é um estilo de liderança que tem como premissa a troca, a recompensa. Estabelece-se uma meta e, em contrapartida, tem uma recompensa. Será que esse estilo de liderança ainda tem a possibilidade de ser utilizado hoje? Será que é um estilo que ainda deve ser colocado dentro de uma organização? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Sérgio Carvalho, gestor de projetos educacionais da Bravend, e neste vídeo nós vamos falar a respeito da liderança transacional. Veja, quando nós falamos de estilos de liderança, é importante destacar que seja uma ferramenta para o seu dia a dia. Ou seja, você aprende como uma determinada ferramenta funciona, como aquele estilo pode agregar no seu dia a dia, e você traz isso para a sua operação. Ou seja, você não precisa adotar um estilo 100%. Você pode aprender com aquele modelo e estruturar, e estabelecer uma operação de acordo com aquelas ferramentas. Beleza, Sérgio. E agora eu quero entender como funciona a liderança transacional, que ferramentas interessantes eu posso utilizar no meu dia a dia. Vamos lá. A liderança transacional parte da premissa da recompensa. Portanto, o primeiro passo para uma liderança transacional efetiva é o estabelecimento de metas. Metas claras, objetivas e bem estruturadas. Ou seja, é dar o desafio para o colaborador de forma muito específica do que precisa ser feito. O segundo passo é estabelecer qual vai ser a recompensa por aquilo. Então, se você entregar com esse nível de excelência, você tem essa recompensa. Ou seja, estabelece-se no início da relação. Qual é o objetivo e qual é a recompensa qual é a bonificação por aquela entrega bem feita e claro, se há uma bonificação, se há uma recompensa pela entrega bem feita, em contrapartida também há uma punição, uma previsão ali se as coisas não forem entregues do que deverá ser feito. Portanto, é um estilo de liderança que é considerado tradicional em estruturas mais hierarquizadas, em estruturas mais bem segmentadas. Portanto, se fala Espera, liderança transacional é interessante, funciona bem, só que é um estilo que é baseado na autoridade, na hierarquia, muitas vezes até no medo. Será que é um, ainda há espaço para esse tipo de liderança no dia a dia? Perceba, é uma estratégia que pode ser utilizada principalmente em determinados cenários. Se você tem uma equipe de vendas e você precisa estabelecer uma meta e você quer que eles entreguem aquele resultado e vai ter uma remuneração, uma bonificação para aqueles vendedores que conseguirem entregar a meta. Veja, não é interessante? Será que a recompensa não vai ser um estímulo a mais? Vai ser uma motivação a mais para essas entregas? Então, perceba, existem cenários em que a liderança transicional é mais recomendada. Outro exemplo que a gente pode ver a aplicação da liderança transacional são nos casos de projetos específicos. Então, vamos supor que haja um projeto que você precisa entregar em três meses, onde está claro qual é o objetivo do projeto, o que deve ser feito e como deve ser entregue. Você estabelece com o time esse é o objetivo, essa é a meta, essa será a recompensa e, claro, essa é a punição pela não entrega. Perceba que, nesse cenário, com um projeto bem delimitado, com um objetivo claro e determinado, para a entrega daquele projeto, a recompensa clara no final pode ser um motivador, pode ser um estímulo para o desenvolvimento do projeto. Então, a depender do cenário, nós podemos utilizar a liderança transacional como uma ferramenta estratégica para ter melhores resultados e ter maior eficiência na operação. Quando nós falamos da origem dessa teoria, da teoria da liderança transacional, muitas vezes ela é discutida em contraposição à liderança transformacional nós teremos um vídeo específico para falar desse assunto. Perceba, a discussão sempre é, a liderança transformacional é uma nova forma de liderar, onde é buscado muito mais inspiração, motivação, orientação e desenvolvimento das pessoas, e não necessariamente só a recompensa, o objetivo, a meta e a punição. Então, portanto, é dito que a liderança transformacional é um estilo de liderança mais atual, enquanto a liderança transacional é um estilo mais rígido, mais antigo na forma de liderar. Novamente, fica o destaque que você deve utilizar como ferramenta de acordo com o seu cenário. Então, vou citar que um dos autores que discute esse tema é o Bernard Bass. Então, ele traz essa discussão transformacional ou transacional, colocando essa contraposição. Quais são as vantagens de se trabalhar com a liderança transacional? O primeiro deles é controle, é você ter um processo muito bem estabelecido, onde você consegue enxergar começo, meio e fim e saber o que vai ser feito, qual vai ser a recompensa e como vai ser o desfecho desse projeto. Então, se você precisa de controle, pode ser uma ferramenta interessante. Segunda vantagem de se utilizar deste formato, comunicação clara. Como as coisas são estabelecidas no começo, o acordo é feito antes de começar o projeto, você tem uma clareza do que deve ser feito e como deve ser feito. Por consequência, ruídos de comunicação são evitados. Portanto, é uma segunda vantagem desse estilo de liderança. E a terceira vantagem é a eficiência. Exatamente por ser um processo mais bem estruturado, você tem um controle maior e você tem a visão clara, tanto macro quanto micro, do processo que vai ser desenvolvido. Óbvio que em determinados cenários, onde você precisa de inovação, de criatividade, as coisas mudam com muita frequência, esse não é o estilo mais recomendado. Beleza, Sérgio, entendi, gostei da proposta, vou utilizar como ferramenta, agora qual é o passo a passo para eu colocar em prática essa ferramenta da liderança transacional no meu dia a dia? Primeiro passo, estabelecer metas claras, o que deve ser feito de forma bem descrita, bem detalhada, o que precisa ser feito. Segundo passo, definir as tarefas e responsabilidades. Então, desdobrar aquele grande objetivo em pequenos passos e quem são as pessoas responsáveis por desdobrar aquelas atividades. Terceiro passo, comunicação clara. Falar com as pessoas, comunicar o que deve ser feito com a maior clareza e maior precisão possível. Quarto passo, estabelecer a recompensa. Qual vai ser o benefício? Qual vai ser o ganho pela entrega da tarefa? E por fim, o último passo é estabelecer supervisão, acompanhamento do que deve ser feito para garantir que as coisas estão caminhando corretamente, estão indo em um bom caminho. Com esse passo a passo fica muito mais fácil de estabelecer a liderança transacional. Acho que deu para perceber que esse é um estilo de liderança muito pragmático, muito focado no planejamento, na organização das informações. Em cenários em que você precisa utilizar uma motivação a mais, como uma recompensa, ou em cenários que você quer orientar melhor a equipe, você precisa trazer as coisas mais bem estruturadas, pode ser uma ferramenta interessante para o seu dia a dia. Então, utilize da liderança transacional, quando for necessário, tenha isso no seu arcabouço de ferramentas. Por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembre, toda quarta-feira, às 8 horas da noite, nós temos um conteúdo novo aqui no canal. Já aproveite para se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, deixar comentários de que outros temas vocês gostariam de ver por aqui e ativar o sininho para receber todas as notificações. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau!